Do outro lado, sei. O <laughs> Eu pedi pra Deus um presente Toca, a Tira a foto muito. Tira a foto, culpa, culpa Não. Eu, hoje a gente tá o tempo, pode falar. Se inscreve no canal. E segue nós lá no canal. Segue, pô, curte. Eu vi que muita gente assiste o canal e não, e não se inscreve, pô. Isso, isso é É vivo, é vivo. Quero ver o pai maquiando. É, é, é, é. Legal. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Qualquer um que pagar, eu tô indo. Então, ele é? É. É, ah, é. Depois da rola da enfermeira, ele sabe abraça. Não, mas aí não tá exagerado. não, ele é A minha mãe se arruma rapidão e não demora muito assim, não, pô. Não demora nada não. Ei, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Ei, eu sou escrito. Não vai fazer tempo pra esquerda não, caralho? Ih, é o... Ah, Peraí, Primeiro. Não. Não. Pode sair, não. Oxi. Opa, desculpa, desculpa. Ei, é, galera. Galera. Galera, curte. Compartilha o vídeo. E vão tudo tomar no cu, valeu. Não, dentro do mari <risos> Aquela sensação, atração, eu sei. eu sei. Eu vou dar no pelo, junto pelo. Deus. esqueci Opa, opa, calma, calma, cara. calma, calma. Calma, calma, calma. Tchau, meu amigo, tchau. tá vazio. Tchau, meu Uma hora, cara. Uma hora, uma hora. Uma hora da manhã. Tchau, gata. Meia noite e quarenta e nove, caralho. Tá bom, tá bom já. Não, negativo. Ei. Ei. Vai Gato! Ei, Ei, povo! Ei, ei, na moral, na moral! É safadeiro, mano! Ei! Calma, todo o de dele! deixa eu... Léo, Léo! Ei, não, quero me não não, mano! vai embora? Minha noite aí, Meu Deus! Meu Deus, meu Deus. <ranging> <dude's voice> Uma hora, uma hora. É a boa amiga. Já vai? Já. Já uma hora, uma hora. amanhã. Uma Cadê a hora? Luta, compartilha e se inscreve no canal. E chupa o meu pau. Calma eu vou lá fumar o pinto aí, do meu, meu, meu, meu, meu, meu, meu irmão. Eu vou lá fumar o pinto do meu irmão, peraí. Não, eu vou fumar só o pinto, só o pinto, vou fumar só o pinto. Ah, não, eu não, não queria ir embora. A Emilia a já vai, mano. Eu comprei, você tá é, eu não, eu que tá querendo. o Também. Ah, eu fui a menina aqui, desculpa o meu tarde. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, boa Oi, não, não vai dar não, vou filmar até. Amor, o irmão apertou meu pinto, ele de uma puta. Mas ele fala da graça onde? É, aquele ali, ó. É, não, menino, a graça tá aqui. Cadê a graça? Por que a gente tá indo pra aquele ali? Porque a mulher é pra ficar fora dela. É bom dia. Virar a minha cara. Ai. Oi amiga. Melhor. Ah. Chimari. lá, Bom, filma aqui o final do meu do meu vídeo aqui. Não, agora agora o final do vídeo, agora. agora... agora... Aí ah, eu tô brincando, garota. Agora é o final do vídeo, final do vídeo, final do vídeo agora. Sério? Vai logo. Se vai, inscreva. No... Calma. Caramba, cara, eu tô brincando. Não. Calma, deixa eu finalizar meu vídeo, por favor. Não ficar tá me irritando. Tá bom, deixa eu finalizar tá meu vídeo aqui. Vai ficar de boa. É tão aqui parado. Calma. Se inscreva. Eita. Ei, <risos> Agora, canal, deixa aí para frente, daí o cara tá louco aí, cara. Calma, porra. Se inscreva no canal, deixa o like pedi, e ative aqui. o sininho. <risos> Vamos baixar a câmera, baixa muito forte.